Oi! Águas cinzas e o caminho completo das águas, desde a produção até o laguinho. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. E aí? Bom! <risos> então, o vídeo de hoje talvez seja um dos vídeos mais importantes que, que eu já fiz. Porque eu vou trazer as andorinhas... Porque eu, e as maritacas Porque eu quero trazer todo o caminho das águas, o sistema está pronto, o ladinho está funcionando. Né? Então eu quero mostrar chuvinha gostosa também, não sei se, tá, se o som está pegando. Então vamos mostrar a saída das águas, lavanderia, pia e banheiros, o caminho que elas passam. Né? É, caixa de passagem, é, caixa de gordura, primeiro filtro, é, depois o, o, o filtro que era o antigo biodigestor, depois o primeiro e o segundo filtro biológico, o sifão bel, dali o primeiro brejinho, a saída deles, o controle do nível, o segundo brejinho, o filtro de areia e o ladinho. Legal? Uma visão geral de todo o sistema, como é que ficou as plantas já tão legais, então, vamos, vamos conhecer. E agora, Pardal também, Maritaca, está querendo dar uma olhada lá no ninho no dos tico-tico. É uma festa aqui em casa. Então é isso, vamos dar uma olhada. tá pronto o laguinho. Né? Vamos acompanhar todo o caminho das águas. Parte das águas sai aqui da, da lavanderia. Hoje é dia de lavar roupa. Nós vamos acompanhar como é que está. E da cozinha também. Toda a área úmida da casa, e aqui são os dois banheiros. Então o que é de água cinza, está correndo aqui por esse lado, está descendo aqui para baixo, vem separado a água da pia, da, da cozinha. E aqui tem dois caminhos. O que vem da pia da cozinha, aquela lá que se escondeu, é a Graziela. Dá um oi aí pro povo, Grazi. Oi, gente. <risos> então, o que sai ali da pia da cozinha passa por essa caixa, uma caixa de gordura. O que vem da lavanderia desce aqui por baixo, passa por essa outra caixa que tem aqui, que é só uma caixa de passagem. E daqui ela vai descer pro filtro. Ó, tá chegando um pouco de água aqui no filtro agora, essa água está vindo da pia que a máquina já, já fez a primeira leva de, de roupa vai fazer a segunda daqui a pouco. Aqui era um antigo biodigestor, ele não tem mais a função de biodigestor, aqui em cima a função é só de filtrar material particulado maior, o que vem de, de pelo ou, ou de coisinhas da cozinha grãos, essas coisas assim, ele para por aqui. Embaixo dessas pedras, mostrei em outro vídeo, tem o bidim e abaixo do bidim uma cama de brita. Então a água demora um pouquinho para infiltrar passando pelo bidim. E daqui ela vai sair ali embaixo no filtro. Segunda carga da máquina, a água já está chegando. Aqui ó veio lá da cozinha e se instalou por aqui um pezinho de tomate. Muito bem-vindo. Aqui a água chegando no primeiro filtro. Ela vai descer, vai subir, vai passar para o segundo filtro. Aqui o sifão bel já está quase pronto para fazer, para descarregar a água. Vou mostrar como é que ele funciona. A água vem de baixo para cima. Vai levantar um pouquinho o sifão. Eu estou levantando a mais, só para vocês verem. Ó. Que já está funcionando. E mandando a água para o brejinho. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui uma vista geral. Olha, é, filtro, filtro biológico, segundo filtro biológico sifão bel, aqui o primeiro brejinho, o laguinho já está lá embaixo funcionando, aqui do lado o segundo brejinho, nós vamos acompanhar essa água. Então por aqui está a saída da água do filtro, do sifão bel, preenchendo o laguinho. Essa água ele tem que passar por todo esse sistema, que agora já está com plantas, e as plantas estão indo bem. Olha aqui, eu trabalhei o um nível para ele ficar um pouco mais alto. E eu trabalho esse nível por esse cano aqui. Quem tem acompanhado já, já viu como é que ele funciona. Se eu levanto um pouco esse cano, ele aumenta o nível da água. Aqui embaixo, vamos mostrar. Levantei o cano. A água não passa mais por ali. Logo a água vai preencher mais o brejinho. E vai começar a sair por esse canto aqui. Ó. Olha ali que ela já está quase chegando. A água que entra nesse laguinho que é uma piscina para passarinho, ela vai sair naquele outro cantinho ali. Deixa eu chegar para ver, para mostrar. Ó, o sifão está parando o trabalho. A água está parando de chegar aqui também. Enquanto isso, a água chegou ali em cima, vai subir e vai começar a descer aqui pelo pela corredeirinha e vai chegar no laguinho vamos voltar o outro caminho é fazer a água descer pelo corguinho eu quero mostrar ela chegando então ok baixei o cano a água tá chegando no corguinho essa água vem daqui de baixo então, o dreninho está lá no fundo do brejinho. Vamos ver o caminho da água. Olha só. A água já tá passando pelo corguinho. Eu coloquei alguns vasos de plantas aqui para experimentar, ver como é que tá indo. Essas daqui já são plantadas mesmo. Olha a água descendo o corguinho e chegando até o brejinho. Legal, né? Esse brejinho vai encher e depois de cheio, e aí nós vamos marcar o tempo disso. Deixa eu ver que horas são. 8:08 oito oito agora. A água chegando e nós vamos medir o tempo que essa água vai demorar para fazer todo o percurso, ou para baixar outra vez. Estão vendo que agora está começando a vir um pouquinho de água na superfície, até então estava seco. Isso é o efeito de maré que a gente está buscando para controle de larva de mosquito. Então a água sobe, mosquito vem e deposita os ovos, dali algumas horas a água o efluente passa por todo o sistema, e aí baixa, Novamente os ovos ficam expostos, secam e pronto, acabou-se. Não, não temos proliferação de mosquito. Deixa eu mostrar de outro ângulo. Ok. Então olha a chegada da água, como é que já está aumentando bem o volume. Essa mangueira foi colocada aqui porque eu já estou experimentando pegar a água da laje, que é uma das ideias, né? Ali está descendo um dos canos de drenagem da laje, coloquei naquele tambor, e do tambor ele está despejando a água, água de chuva, né? Direto no laguinho. Ok, aí funcionando legal as coisas, a ideia depois é captar essa água da laje e levar diretamente para o lago maior, que vai ficar ali na frente. Ok, mas então vamos seguir. Olha só, já cheio de plantas, a, a, a beirada do Brejinho já está colonizada, as plantas já se estabeleceram, já estão indo bem, então ok, é isso daí que... Que eu estou querendo, de quando em quando eu faço um controle, eu não quero que essa essa planta por exemplo, que ela venha para cá, para o brejinho, então daqui a pouco eu vou retirar o excesso, ela já vem para o outro lado aqui, ó uma dança de mosca, ó que legal, às vezes a gente pega umas coisas sem querer, né? Isso daí deve ser dança de acasalamento. E eu não vi que mosca é. Esse pedaço aqui, vocês lembram, é areia. As plantas estão colonizando, estão auxiliando no processo de, de tratamento do, do efluente. Chega por aqui no nosso filtro. As bombonas estão com, com filtro. Aqui já tem umas larvas de mosquito. Alguns poucos pode ser de pernilongo, mas a maioria não. Porque não, não, não tem pernilongo me atazanando. E aí, em outro vídeo, já contei também, que eu já peguei essas larvas aqui, coloquei num vidro, deixei elas desenvolverem para saber o que, que era e não era de. Não era de pernilongo. É de, de um outro insetinho que eu não sei qual é também. Ok, então daqui a água passa, vem para o pro laguinho. Olha a saída dela. Esse nível eu posso trazer do laguinho até perto desse nível aqui. ó O que pode me permitir, depois que eu trouxer os peixinhos para cá, Eventualmente eu posso trazer alguns peixes aqui para esse o filtro. De maneira que aí os peixes vão fazer o controle das larvas. Hoje a gente já tem algumas rãs por aqui. A, a cantoria à noite fica bem legal. Eu já mostrei em outros vídeos também. E aqui o nosso querido, lindo, maravilhoso, fantástico, estupa, estupefaciente magnífico laguinho. Olha só. Ah, legal, hein? Legal. E desse laguinho, a gente tem a saída ali para baixo. Vamos fazer interligação com esse lago maior. Mas agora, é deixar esse lago subir um pouco mais. Essa quantidade de água subir um pouco mais. E isso vai acontecer daqui a pouco. Quando chegar aquela água toda. Repara. Que a gente tem uma quantidade. Pequena. De água chegando aqui. ó. Olha só. É só umas gotinhas ainda. E ao mesmo tempo. Aqui atrás, a água que está chegando lá da máquina já aumentou bastante o volume e virou um laguinho. É a reprodução exata do que acontece no ambiente natural quando chove e o brejo alaga, sobe o volume e aí depois vai filtrando, vai baixando a água e a água vai correndo. Então aqui. Essa água ela vai demorar algumas horas, 8 e oito que a gente começou a gravar. Ela vai demorar algumas horas para passar por toda essa mídia. Ela vai passar por aqui. Aqui ó, a gente já tem o um pé tomando conta desse pedaço aqui também. Né? A água vai passar por aqui, vai encher um pouco mais esse, esse filtro... E vai começar a cair com maior velocidade ali no laguinho. Aí a gente volta daqui a pouco para mostrar isso. 8h38, então meia hora depois, a gente vê que já começa a ter uma quantidade maior de água chegando no laguinho. Então, com isso a gente sabe que a água, o efluente, demora mais ou menos uma meia hora para passar por esse sistema, para passar pelas pedras, passar pelo pela cama de areia, onde tá ali, passar aqui pelo filtro para chegar no laguinho. Vamos acompanhando o preenchimento do laguinho e a saída da água dele lá por aquele dreno. Então, se tiveram curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe com o pessoal. Esse ficou um vídeo mais longo, mas eu queria trazer né, é, tudo num vídeo só para a gente acompanhar todo o processo e ver como é que ficou o trabalho. Foram meses né, da gente indo nesse passo a passo até que está pronto, pelo Sim. menos essa é etapa. Legal?